Faltam duas semanas para o Major Paris começar e a coleção de skins do Mapa Noobs que estava faltando no CSGO finalmente foi lançada. E para essa coleção, a Valve trouxe algo inédito que fará com que essas skins fiquem muito, mas muito baratinhas. Algo que pegou muita gente de surpresa, inclusive eu, e talvez seja um spoiler de como funcionarão os lançamentos de skins do CS2. parada vai mudar.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 A mais um vídeo aqui no canal Contigo 337. Aconteceu, rapaziada. A coleção de skins do mapa Anubis chegou. Todo mundo já sabia que essa coleção chegaria ao jogo. Eu mesmo, nos últimos cinco meses, já falei sobre isso aí pelo menos umas cinco vezes. Mas não porque eu sou um profeta ou algo do tipo, mas sim porque era óbvio. Há alguns meses a Valve removeu a Dust 2 do mapa competitivo e colocou no lugar o mapa da Anubis. Com a Anubis vindo para o mapa Competitivo, ficou claro que no próximo Major, a Anubis seria jogada. Todos os Majors têm drop, os pacotes são souvenirs dos mapas que são jogados. Ou seja, o mapa da Mirage sendo jogado no Major, dropa o pacote de lembrança com skins da coleção da Mirage. Como por exemplo, né, se você for sortudo, uma AWP Desert Island Souvenir. Com o mapa da Nubs sendo jogado no Major, era óbvio que teríamos um pacote de lembrança da Nubs. Porém, a Nubs até então não tinha coleção de skins. E até o Major, a Valve precisava lançar essas skins. Por isso que era óbvio. Ontem, dia 24, as skins chegaram ao jogo, porém, não como imaginávamos. Bem, estou aqui no meu CSGO e estou no CSGO e não no CS2 Primeiro, porque o CS2 não está disponível Na minha conta Segundo, esse tipo de coisa você dá pra ver no CSGO, por enquanto E na própria loja da Valve aqui embaixo Eu tenho a opção de comprar por 9,99 O pacote Da coleção Da Como assim, cara? Isso é inédito isso nunca aconteceu até então. Nunca uma coleção de skins foi lançada dessa maneira. Você podendo comprar o pacote no menu por um valor baixo, tá ligado? E é aquilo que eu falei. A Valve não tem interesse nenhum em criar skins extremamente caras e raras. Essas que já foram criadas com o tempo, como Halder, Nor, Medusa. Enfim, a Valve vê como um erro. E de um tempo pra cá, ela só tem lançado skins que não fiquem tão caras quanto essas mais antigas. Vamos falar da skin mais rara aqui da coleção do mapa da Noobs. Já vou começar mostrando ela. A M44 Olho de Oros. É uma M44 legal, muito bonita mas que não será tão rara assim. Consequentemente, não será tão cara. E por que ela não será tão rara? Manos, todos no mundo tem a opção de comprar desenfreadamente esse pacotinho aqui por 10 contos. Muitas dessas skins aqui serão dropadas. Só pra vocês terem ideia, não fazem nem 5 horas que a atualização chegou e quase 300 já foram dropadas. Sendo que nós temos aí uma 0.00. Nem caixa é assim, rapaziada. Quando uma caixa nova é lançada, as pessoas precisam dropar as caixas. Não é à toa que nas primeiras horas, uma caixa vale ali, né, às vezes mais de 100 reais até, aqui é a Valve que está disponibilizando, e aí fica a pergunta, será que esse será um padrão para o CS2? Porque se for esquece, não teremos mais skins novas, obviamente, extremamente caras e raras, isso daí vai acabar de uma vez por todas e a Valve tem um motivo bom para fazer isso porque quando ela cria skins que não ficam tão caras essas skins são comercializadas dentro da própria Steam, diferente da Dragon Lore, por exemplo, que eu gosto de falar, uma skin que hoje custa 3 mil dólares, ninguém vende compra Dragon Lore na Steam, logo a Valve não lucra com isso Afinal, toda skin comercializada dentro do mercado da Steam A Valve pega 15% Então o interesse da Valve é exatamente esse Criar skins que fiquem mais baratas Sejam vendidas e compradas na Steam E aí ela pega 15% ali, né? Pega um pedacinho bom de cada venda, de cada compra. Enfim. Mas é possível também que não se torne padrão. Porque há uma outra possibilidade que é a seguinte: diferente das últimas coleções que foram atualizadas: a coleção da Mirage, a coleção da Dust, Vertigo, Train, antes do Major, teve uma operação que lançou essas novas coleções. No caso, foi a operação Urptide. E aí, nessa operação, você tinha a opção de dropar essas skins não na versão souvenir. Ou seja, são os adesivos dourados, né? Dos times, do mapa, enfim. Teoricamente, se a Valve lançasse essas skins apenas no Major, não teríamos versões dessas skins skins sem ser souvenir, ou seja, não teria como você ter uma M44 dessa comum, sem que seja uma skin lembrança, então é provável que a Valve tenha feito isso sabendo que não lançaria uma operação para lançar antecipadamente essa coleção. Ficou meio confuso, mas eu acho que vocês entenderam. Vamos pro que interessa, vamos ver as skins aqui dessa coleção, ó, começando pelo Revolver Inlay. Mas assim, é um, um revólver bonito, mas que ninguém vai ligar. Não posso dizer o mesmo dessa M249 que nem bonita é, né? Então as pessoas vão ligar menos ainda. Não gostei. As me. Essa XM 14 xm 14 Hierógrafo, ela é interessante, ela é bonita, ela faz muito sentido com a coleção do mapa da Anubis, então podemos ver ali algumas escritas no corpo da arma, o que é bem legal, mas é aquilo, ninguém vai ligar para essa skin, daqui um ano ninguém lembra que existe essa MP7 não é nem bonita e nem interessante, a AUG é legal, mas existem umas 15 melhores aí no jogo o 4 mais também não gostei não gostei mesmo, não curti aqui, aqui a parada começa a ficar mais interessante essa SSG eu gostei é bonita, tem melhores? tem, é uma skin bonita e Lembrando, vai ficar muito barata porque vai dropar de montão. Então, quem gostou, aguardei um mês e, enfim, tá é bem baratinha. Pode confiar no pai. <risos> não, não curti a USP. Uh, gente do céu, muito feia. Vai cair no esquecimento aí de geral. Nossa, aí, aí eu já não posso dizer o mesmo, né? Dessa Tech Nine eu não posso dizer o mesmo. Uma Tech Nine, ali cheia de referências. Uma parada que eu já tinha visto é aqui na parte de trás. Gente do céu. Olha isso, mano, cara, ela tem referência em praticamente todos os cantos Que tech nine sensacional, mano, sem caô, velho Insana, cara, insana AK, Steel Delta Olha, essa AK na versão souvenir vai ficar legal Porque ela é escura, então os adesivos dourados vão se destacar bastante Agora, dessa maneira aqui, crua Ah, velho, sei lá alp prefiro a grafite, né, se bem que a grafite é muito mais cara É... Sei lá, a versão souvenir vai ficar interessante também Os adesivos combinam com a skin Quando a skin não tem uma ilustração muito colorida, muito poluída Porque aí, os adesivos acabam se destacando Ainda mais quando a skin é escura Então, com os adesivos ficará legal uh... Ah, ele na... cheio de leite nas bordas, velho. Ó, oh, que miséria, velho. Cara, essa X7 aqui, mano Não curti muito não, não mesmo Bora, nossa Essa glock aqui é insana Olha o desertão ali em cima As pirâmides, tá maluco Cheio de referência também, ó Muito louco e Papai, muito louca A nova, também muito da hora Pena que é uma skin de nova Então vai no esquecimento, né? Ninguém vai dar muita bola Mas essa skin, por exemplo, pra K Alp, M4, M4-1 Nossa, vai ser muito mais bem aproveitada O mesmo, digo, da P90 Mano, exatamente a mesma coisa, né? Se fosse essa mesma skin para uma outra arma Vai ser muito mais interessante Pra P90 no final, ninguém vai ligar muito Agora, essa Famas Gente, essa Famas tá bacana A Famas é interessante Essa Famas é legal Ela tem uma cor que me agrada Que chama a atenção ela não é muito poluída, então a versão souvenir também vai ser bem legal os adesivos dourados ali se destacando, enfim e dei um ligue nesse efeito aqui cara, isso é maluquice assim. é como se fosse uma água se mexendo mesmo, sacou? Tipo, loucura eu nunca vi uma skin desse tipo no CS, tá muito louca, mano, tá muito louca, ó, vamos ver aqui a P250 aqui também, tá muito show, é a mesma skin? Não é pensei que seria a mesma skin da nova, não é uma skin diferente, é que parece bastante, mas também uma skin cheia de referência, nota, mano nota 10, curte pra caramba, P250 um pouco mais de atenção, então o pessoal não vai esquecer tanto dessa daí. E aqui, a skin mais rara da coleção, a M4A4 Olho de Horus. E assim, mano, é bonita? É bonita, né? Não dá pra falar que não é, mas... sei lá nada demais. Nota 7. é isso, rapaziada, espero que vocês tenham gostado. Só lembrando, aqui no canal do João 337 1337 todos os dias, dois vídeos novos, então se inscreva, ative o sininho, falta um pouco para batermos um milhão. Um pouco não, né? 150 mil. Mas pra quem já conseguiu 850 mil inscritos. 150 é questão de tempo. Me ajudem, se inscrevam, deixem um like nesse vídeo. É isso aí, manos. Espero que vocês tenham gostado. Eu e eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro com, com 337. Fá. Uou.